Olá, aqui é o Daniel e seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia aqui do canal. Hoje eu apago a luz aqui, hoje eu vou explicar o exato motivo pelo qual eu estou gravando vídeos para o YouTube todos os dias. E talvez isso inspire você a realizar mais na sua vida também. Então, eu tenho um amigo chamado Dan Cortaza e já há muito tempo a gente sempre faz alguns desafios malucos. A gente tinha uns desafios de competir, quem terminava uma demanda de trabalho primeiro, então eu mandava mensagem para ele e falava cara, e aí o que, que você está fazendo? E ele me falava a tarefa dele e eu falava o que eu estava fazendo e a gente discutava, quem terminasse primeiro ganhava um livro, eu teria que dar um livro para ele, ele ou ele teria que dar um livro para mim, enfim, é, e aí esses desafios eles sempre foram aumentando de níveis a gente tinha esse desafio de trabalho, depois a gente teve um desafio, ele tava gordinho, eu também tava gordinho. E aí ele teve a seguinte ideia genial, e eu concordei de uma forma muito louca, né? Ele apostou o seguinte, cara, vamos apostar é, 12 mil reais, né? A primeira aposta começou com 100 reais, vamos apostar 100 reais para ver quem consegue ficar com o abdômen trincado em um ano. Só que a gente ficou falando, caramba, 100 reais é muito pouco, ah, vamos aumentar para sei lá, 500 reais em um ano. E depois a gente parou, pensou, cara, mas 500 reais, tipo, em um ano também é muito pouco. Então, apagou-lo de novo? Então, vamos lá. É, vamos aumentar isso, vamos pra mil. E aí, mil por mês. E depois no final ficou 12 mil reais. E aí, durante um ano, a gente ficou... Tipo, completamente focado E eu consegui, cara, eu consegui fazer algo incrível Eu nunca na minha vida tive um abdômen trincado E um ano eu fiquei com o abdômen trincado Simplesmente por causa desse desafio eu Tô levantando aqui pra luz não apagar de novo Vou apoiar minha mão aqui na parede, tá? É, e aí, depois de, de um ano eu fiquei com o abdômen trincado E mais cinco pessoas entraram nesse desafio Então se eu perdesse, eu teria que pagar... É, 12 mil reais para cada pessoa. Imagina, eu ter que, ter que pagar uh, cinco pessoas, incluindo a mim, mas 48 mil reais se eu não conseguisse ficar com o abdômen trincado. Isso é muito poderoso, muito poderoso mesmo. Tanto é que pelo fato da dor de eu ter que pagar isso para alguém, é, eu rapidinho consegui em um ano realizar, alcançar a meta. E lógico que nesse processo eu comi muito, muita pizza, muito hambúrguer, fui a muito rodízio japonês, comi pastel e tal. Mas o foco ficou muito grande para que eu conseguisse, porque a penalidade era muito alta. E voltando aos vídeos do YouTube. A gente entrou num desafio de é, vídeos todos os dias para o YouTube até o final do ano, até dia 31 de dezembro. E quem não conseguir é, gravar um vídeo por dia vai ter que doar. 500 reais por dia para cada instituição de caridade é, por vídeo. Então, se eu falhar num dia, se eu não conseguir gravar um vídeo num dia, eu automaticamente vou ter que pagar 500 reais para uma instituição de caridade. Bom, desde que o desafio começou eu já falei três vezes, então é, eu tive que doar 50 reais três vezes e para as diferentes instituições, enfim. E o porquê a gente cria esses desafios e essas prendas assim, com valores muito altos? Talvez você pense assim, tipo, caramba, Daniel, mas, poxa, 12 mil iria fazer muita falta na minha vida. Tipo, 500 reais também iria fazer muita falta na minha vida. Eu posso dizer que na minha também, na do Dan também, de todo mundo faria. Mas esse é o grande lance do desafio. A penalidade ser extremamente dolorosa, ser extremamente alta, para que a gente possa criar disciplina e foco. Quando a gente consegue criar disciplina e foco em um ponto, em uma tarefa, da nossa vida, nesse desafio, a gente consegue multiplicar e replicar isso para todas as áreas da vida, para qualquer área que seja, para a área financeira, para a área emocional, para a saúde, enfim, para qualquer ponto que você precise melhorar. Então, é, graças aos desafios, eu consegui economizar dinheiro, eu consegui emagrecer 10 quilos, ficar com o abdômen trincado, ser mais produtivo e agora ser focado todo dia gravando vídeos para o YouTube. Bom, posso dizer que durante esse processo nem sempre é fácil manter. É, muitas das vezes eu gravo os vídeos de madrugada, tipo agora é, são 1h40 da manhã e eu estou gravando antes de dormir, simplesmente para não ter que pagar os 500 reais para instituições de caridade. Lógico que assim, doar é muito bom. Eu também já estou doando, mas doar todos os dias, 500 reais todos os dias, cada dia que eu esquecer o vídeo, nossa, vai ficar muito pesado. Então, é importante que a gente mantenha a regularidade nas gravações para a gente não, não ter essa penalidade muito alta. E como isso pode se aplicar na sua vida? Você simplesmente criar os seus próprios desafios entre você mesmo, se você não quiser convidar outras pessoas, mas convidar outros amigos com algumas determinadas penalidades, porque assim você vai, conseguir, é, você vai conseguir se transformar com uma velocidade maior. E você, se, você conseguindo se transformar com uma velocidade muito maior, você vai poder ver mudanças incríveis acontecendo na sua vida. Então, muitas pessoas reclamam, cara, eu quero emagrecer, mas é muito difícil. Cara, se você fizer o desafio, você vai emagrecer. Ah, caramba, eu quero economizar dinheiro, mas é muito difícil. Se você fizer o desafio, você vai conseguir economizar dinheiro. O fato é que... Outras pessoas já ficaram motivadas, inspiradas por esse desafio, estão fazendo isso também. Boa noite. E se você fizer isso também, eu tenho certeza que você vai conseguir, você vai conseguir alcançar o que você deseja. Então eu quero finalizar esse vídeo pedindo para você se inscrever aqui no canal, que é muito bacana a sua participação, a sua inscrição, que você curte, que você curta esse vídeo, vídeo e que você comente. Nem que seja assim, Daniel, cara, eu quero deixar pra você, tomara que você fale no desafio, tomara que você não grave vídeos, eu já quero escrever aqui as instituições de caridade para qual você precisa doar o seu dinheiro. Beleza? Então, é isso. Esse foi o recado do vídeo de hoje. Faça desafios na sua própria vida, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir produzir muito mais, que você vai conseguir ter grandes transformações na sua vida. Então, Deixa aí umas dicas também de instruções de caridade. Eu prometo não falhar, mas se falhar, eu prometo doar para uma dessas instituições que você deixar aqui embaixo. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!